O Maurício Mococco vai fazer uma demonstração das varionicas, essa é a varionica fixa. é essa que é a telescópia que ela está na parte da mão essa você pode carregar no morso e ela também estica as antenas essa também a descrição também ela também está embaixo aí no vídeo e ela, ela é as nosso nome, o e também são ah, uma que pode delas está embaixo do vídeo uma boa tarde meus amigos, eu sou Maurício Mococa hoje eu vou fazer um vídeo aqui do pó de ferro que é tirado dessa da, da areia essa areia preta e mostrar aí para os amigos mais ou menos como é que batalha ela como é que tira areia do meio dela Bom, pessoal eu já tenho uns dois vídeos lá dela feito. Hoje eu vou fazer mais um vídeo Mostrar mais um pouco na prática Como é que bateria ela Nosso amigo Edson que vai gravar E hoje nós estamos com um pouco de problema Porque eu estou sem moto Então Foca bem aqui na roda do cachorro você, Depois que você pega ela lá Você dá uma mexida nela uma Mexida com a mão Olha areia galinha é Quando você joga ela para frente, a areia mostra areia bem no bico da bateia. Então a areia está saindo lá no bico da, da bateia. Então você vê, chama aqui dentro pra você ver a areia. Então ó, quando você está mexendo ela aqui, a água em cima dela, a areia está indo para frente. Então ó, a areia está saindo no bico da bateia. Vai chacoalhando a água, a água vai levando a areia para frente. De vez em quando você mexe ela, não tem a mão dentro ela, dá uma mexida boa nela. A areia saindo lá adiante, ó. Porque o pó de ferro ele é pesado Ele vai para o fundo da batéia e a areia sobe para cima, que a areia é leve Então é, conforme você vai bateando ela vai, ela vai subindo Esse pó de ferro aqui, ó, ele é usado para muitas coisas ele é usado para misturar em Epox para fazer pintura E é usado como medicina também Ele é apurado, bem apurado Os microcristais que tem nele é que vai no nosso cérebro, É o que dá inteligência Então só que ele tem que ser muito bem apurado Tirar só os microcristais dele. Então ele vai, é vendido para laboratório também E tem muita finalidade Além de pintura Agora, uma coisa é certa, não é fácil apurar ele. O que eu vendo no Mercado Livre, eu apuro ele a 80%. ainda fica 20% de areia. Então, para apurar ele, menos a 100%, ele é difícil. A maior, a maior parte das vezes você tem que apurar ele no ímã. Aí você consegue apurar ele a 100%. Então é então quando ele vai para a pintura ele vai a 80% então, esse agora ele não está a tá 80% aqui eu vou levar ele assim lá em casa eu termino de apurar ele a papinha então, atrás você... então aqui ele não, ele não tá bem apurado ainda ele vai eu ainda tenho que acabar de apurar ele e é pesado hein? é pesado pra caramba ele pouquinho desse aqui que tá na bateria aqui depois de apurado ele dá uns 3 quilos dá mais uma aqui. uma outra coisa que eu vou aproveitar agora é Mostrar como é que bateia para ouro ouro A água entra do lado da bateia e sai do outro aqui ó fazendo aqui ó Só que aqui para o pó ele não serve Por exemplo, porque o pó forro... Olha lá ó. Então a água entra, a água sai Esse é passado para ouro lá para o pó não O pó já é Já é peneirado aqui e voando areia para frente E o ouro na bateia o ouro ele fica com um pouco de pó preto no meio, é um pó igual esse. Então o ouro tá no meio, aqui só não tem ouro no meio porque aqui nessa região não tem ouro. Mas o ouro fica junto. você vê que a areia, a areia tá invadindo. Mas eu não vou batear ele sem muito não, porque o tempo hoje está curto. Mas eu vou deixar um restinho aqui para nós dar uma olhada no fundo aqui. Então, esse restinho tá aqui, agora nós vamos botar ele. Porque se tiver um vestido de ouro, esse meio teria ter que estar aqui, ó. Tá vendo? A areia na frente. Tá vendo? Se tem alguma coisa de ouro, já teria alguma pinta amarela aqui no meio. Então, não tem. Você vê que não tem. Ah, nem, nem uma pintinha amarela. Então não tem ouro. Tem nenhuma pinta amarela, portanto não tem ouro, só pode ferro. Outro. Então esse é o pó de ferro, esse aí é o que a gente vende lá no mercado e ele é vendido para vários tipos de consumo, mais para pintura e também serve para outra experiência também, que o pessoal tem pintado umas paredes também, para pinturar quatro comimas. Tem que precisar bater ferro, umas várias finalidades. E pedir os amigos para se inscrever no canal, deixar o like, fazer os comentários, para que o canal possa crescer. Uma boa tarde os amigos, Deus abençoe a mim. Uma boa tarde os amigos, eu sou Maurício Mococo, hoje vou fazer um vídeo aqui do pó de ferro, que é tirado dessa, da, da areia, dessa areia preta. E mostrar para os amigos mais ou menos como é que bateia ela, como é que tira areia do meio dela. Oh, pessoal, eu já tenho uns dois vídeos lá dela feito, hoje eu vou fazer mais um vídeo, mostrar mais um pouco na prática como é que bateria ela, Bom, nosso amigo Edson aqui vai gravar, e hoje nós estamos com um pouco de problema, porque eu estou sem moto, coloca bem aqui na rua de bocadinho, depois você pega ela lá você dá uma mexida nela mexida com a mão olha a areia tudo Aí, quando você joga ela pra frente a areia mostra bem no bico da bateia. então a areia a está areia saindo lá no bico da da bateia. então você vê uma pimenta que para você a areia então quando você está mexendo ela aqui a água em cima dela a areia está indo para frente então a areia está indo no bico da bateia você vai chacoalhando a água a água vai levando a areia para frente de vez em quando você mexe ela e a mão dentro dela, dá uma boa nela A areia saindo adiante, ó Porque o pó de ferro ele é pesado Ele vai pro fundo da batedeira e a areia sobe pra cima, que a areia é leve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 Então quando ele vai para a pintura ele vai a 80% então, esse agora ele não tá ele não está 80% aqui eu vou levar ele assim lá em casa eu termino de apurar ele Então aqui ele não está ele bem apurado ainda. Vai, eu ainda tenho que ficar de apurar ele. E é pesado, hein? Ele é pesado pra caramba. Ele. Um pouquinho desse aqui que tá na batéria aqui, depois de apurado ele dá uns três filhos. Dá mais uma bateada. Uma outra coisa que eu vou aproveitar agora é... Mostrar como é que bateia para ouro. O ouro. A água entra do lado da bateia e sai do outro aqui, ó. Volta fazendo aqui, ó. Só que aqui para o pó ele não serve. Por exemplo, porque o pó. Olha lá, Então a água entra, a água sai. Esse é bateado para ouro. Para o pó não. O pó já é. Já é peneirado aqui jogando areia para frente.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 Mas eu não vou batear ele lá muito não, porque o tempo hoje está tudo. Mas eu vou deixar um requinho aqui para nós dar uma olhada no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 Você vê que não tem. Não, nem, nem uma pintinha amarela. Então não tem ouro. Não tem nenhuma pinta amarela, portanto não tem ouro, só pode ferro.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 para que o canal possa crescer. Uma boa tarde aos amigos. Deus abençoe. A todos.